Olá amigos queridos do canal do Cícero Ferreira, inscritos ou não. Eu vou postar esse vídeo, eu gostaria que vocês me perdoassem pelo barulho muito forte, porque o torrador está funcionando a pleno vapor e ele tem encomenda para entregar, então não deu tempo da gente preparar um trabalho melhor na audição. Espero que vocês entendam e compreendam o que ele fala e tenham aí mais um aprendizado, como eu também aprendi a respeito do nosso café. Ok? Um abraço a todos. Esse café, que você está puxando aí, é café que vocês plantaram aqui e colheram aqui. É, esse café aqui é café bonito, que já foi beneficiado, Você beneficiado beneficiado, depois vai passar para a toca. É tipo vida dura, tipo corrida tipo 6. Esse é um café tipo 6, pila dura, é o tipo, exportação comum. O tipo de comum. que vai para os Estados Unidos, Europa, não é o um tipo especial. Mano. Esse café aqui é o grão. Então, um pé de café dá várias floradas. Esse ano bateu o recorde de oito floradas. Isso é, é ruim. Porque sai o café desigual. Ah, também deve tem isso. Tem uma parada dia, da outra daquele de... dia. Esse aqui do ano passado deve ter dado umas três lados. Então, normalmente tem um café que já está meio bruxo, o outro que está maduro e o outro que está verde. Entendi. Então, esse, quando você tem que ser, esse tira uma parte do, do pretinho, que sai na máquina, que descasca. Aí dá esse café tipo 6, bebida dura, se ele não tiver fermentado. Não pode ter tomado chuva, ele tem que ser um café que passou... com um processo sem molhar ele, e sem ele esquentar, sem bem, fermentar. Sem fermentar. É. E esse café também não foi passado pelo despolvamento. Existe o um desfogamento para dar um café especial, que se tira dentro da de casca. Aí fica é só pergaminho Esse que dá o um café especial, que é vendido para ilha e Café, a autorrevadura da, da Itália. Você falou para mim ontem a é, respeito. É um dos maiores torrevadores do mundo que toma café especial. Aí você ia pegar desse café Eu vou pegar aí? Eu pegar desse né? café, de tipo 6. Esse, Esse torrador dali torre 50 quilos. 50 quilos? Sabe quantos baldes desse? Vai. Mais de 3 baldes. Mais de três baldes? É, um processo total. Que Entendi. É, torrada é. a gás. A passa máquina... A gás. Porque a lenha... A lenha acaba Eita. sendo o que? Muito... A, a lenha é, é, é, é um processo que suja muito. E é bem mais complicado, porque aí tem que passar pela... Pelo florestal. Pelo Ibama. Ah, e aqui já não precisa. Tá o gás não, o gás é livre. Entendi. Então a gente tem que mostrar onde eu cortei madeira. Tudo bem. Eu fiquei com isso. vai tirando a amostra por ali então oh, Quando fala cereja, é o vocês... cereja porque é, é, é tratar de cereja porque normalmente o café é, é vermelho, hoje tem amarelo, mas aí parece uma cereja quando ele tá vermelhinho. Ah, parece é, mesmo. Aí, então é só o grão maduro, cereja descascado. Você tirou a primeira casca dele você passa o pro processo de secagem somente com pergaminho. Agora o café. Você passa o processo de secagem, mas entra para a segunda casca, que é aquela casca preta. Entendi. É o um pergaminho já... amarelo. Eu já colhi o, então, o cerejo descascado lá na região de, de Cabo do Rio Claro. Cabelo, ele cara. é lindo, ele é lindo. É, muito bonito. Muito é, bonito. É uma cor amarelada. Ah, o Sérgio seria pegar, então grão por grão, se possível fosse. É, a, a, aqui não viabiliza para nós. Na Colômbia é grão por grão, é mão de obra familiar. Ah. É. Aqui, como você fazer, porque o valor é agregado no começo, não, você não vai boleto seletivo. Você que fazer umas três boletas, uma já é muito clara. Entendi. O que não deveria acontecer, né? Não. não, Deixa eu ver ele aqui então, velho. Mostra pra nós aqui. Então esse é o cereja descascada. É, é Expl... Você explicou então que a, primeira, a bola, primeira casquinha que tira dele, é? vai sobrar uma película, vamos assim dizer, finíssima. Protege, é. o é, protege o grão é, protege o grão para não ser danificado na secagem é, é, na secagem é. e é uma bebida, mole. Uma bebida o, mole o que você entende, quer dizer, você sabe muito bem o que, que é uma bebida mole a gente não sabe, o que que vem a ser uma bebida mole? A bebida mole, o café é mais suave, mais doce existem vários paladares no, no, no, no bebida mole tem a chocolatada, tem vários citros Cada tipo de café, conforme a altitude, ou conforme a qualidade da terra, vai dá um cidade diferente, dá uma cidade diferente, diferente. Às vezes o amarelo é mais doce que o vermelho. Então, e tudo, o isso, tudo isso mexe é. no sabor do é. café na finalização, não é isso? É, e nem todo café seria descascado na bebida bola. Tem mais isso? Tem mais isso. Se não for altitude, boa. Se não passar por um processo bem feito, ele vai beber mole. Entendi. Agora então, existe o um estritamente mole. Estritamente mole é o é um especial do é um especial. Que nós também produzimos, o Brasil produz? Que nós produzimos aqui. Ah. até acima de 85 pontos. E? 85, 86, chega até 90, 90 e poucos pontos. Pra... Esses é o top do top. Vai pra fora. Vai tá Esses é, quando vem o concurso, aí, é chegam pra pagar Sete mil reais uma saca, cinco mil reais uma saca. Só que, só micro lote. Cinco sacos. É um café secado, período suspenso, não tem contato com o solo. Tem tudo esse segredo, né? Esse aí, assim. Bom, gente, é vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada, como eu sempre falo pra vocês. Esse aqui já era o café bebida dura. Esse é bebida dura? É, Esse aqui já o três tipos de grão. É um verde, maduro, seco, foi secado junto, mas não passou por não tomou chuva, não, não passou por fermentação muito séria, foi bem, bem mexido no terreiro. Aí ele é um café tipo exportação, bebida dura. É então, um café muito aceito no mercado. É o então, bebida mole não é tão aceito. Tem gente que acha muito suave. Ele é mais saboroso, na missão de dente, de café, vai gostar mais do bebida. modo que você toma ele e você fica meia hora com o gosto no pé da, das duas pedras Meia hora com aquele saborzinho ali que ele mexe e não sai. Entendi. Ele fica, ele fica lacrado ali no topo. Já o bebido ru... é não? O dura não, já é mais amargo, mais encorpado, mas é o café mais sentido. Por que ele fica mais forte, será? A, col mais a coloração forte. dele é mais escura? A coloração a gente escolhe ali na toca. Ah, é, tem tudo isso? É. na toca. O extra-forte tem que ser mais torrado, né? O tradicional é menos torrado. Só que o extra-forte, além de ele ser mais torrado, ele tem que ter um rio nele. Né? Existe o rio, existe o... o... da o... o, o, o, o, o E o terrível, que é o café que começou a entrar na composição. Deseja... O café o pega quando ele cai é o pedido aqui. O povo toma aqui no Brasil. O Brasil é o, o país que mais produz café do mundo e o que pega o café pior do mundo da é Brasil. É você seu amigo, viu Carlinhos? <risos> Eu estou gostando de ser um amigo, viu? Eu vou tomar café bom a partir de agora. Eu já venho bebendo um cafezinho bom, mas agora com essa aula que você está dando para nós aqui... vou mostrar o outro café. Esse café aqui... É um café de combate, de mercado. Você pode ver que o saquinho dele é diferente. O saquinho dele é almofada. Um um Só que esse café, ele, ele dá bebida, mas na realidade... Eu faço ele com bebida, mas outros não fazem. O meu é um café de combate, mas é um café bom. Só que eu não consigo vender quase nada por causa do preço. O povo compra não compra pela qualidade do povo pelo preço. Infelizmente, é, é verdade. Né? É. Esse aqui é um café até bom, só que é um pedacinho do café. Entendeu? Ele quebra na hora do beneficiamento. Há um atrito, aqueles grãos que você come lá, normalmente ele quebra. Aí, quebrando, ele cai. Café praticamente é o café que é vendido no mercado. No mercado, só que bom. Só que é um café bom. É, Eu não trabalho com esse aporte, eu não trabalho com café Quer dizer, você na verdade está é, zelando pela sua marca, é, pelo seu nome. Eu não consigo fazer isso. Entendi. É. Você trabalha é, por. Eu não consigo fazer uma mistura, um brand, alguma coisa que não é café. E vender como ah, se fosse. A mim ainda não dá para fazer, o meu pai não ensinou a fazer. Eu, por isso que eu não conseguia crescer. Mas uma coisa eu falo, não vou dizer o pouco que você tem, porque essa palavra pouco ela não significa nada. Mas o que você tem é abençoado, Carlinhos, eu tenho visto. É abençoado. Gente, olha, é... o lugar que esse camarada mora e as pessoas com as quais ele convive, eu vejo, eu falei, tá, falando lá em cima, como vocês são abençoados? Sim. Por causa da fidelidade. É, fidelidade. É, e é, eu, é. eu vejo esse café no mercado, por exemplo, você falou uma grande verdade: café brota. Bom, que café que é esse? Café torrado moído. Quanto ele custa? Custa 9. Tem um de 7, tem... a tendência é você pegar o café mais barato. Você falou a pura verdade. É. Então, é. isso é. significa, Dali, que nem sempre o café é mais caro do mercado é o melhor café. Ah. Aprendi agora, nem sempre Ah, o café é fulano de tal, ah, o café é ciclano custa 15, 20. Não, nem sempre ele é bom. Nem sempre ele é, bom. Aí é... Ah, Você está aprendendo com um o pouco tempo. na realidade é essa. Porque o, a embalagem está escondendo um produto é... muitas vezes fantasioso por lá de fora e por dentro não é uma realidade. A embalagem é muito chamativa. Hoje é Forte. Eles descobriram que a cor forte chama a atenção do olho. Na hora. Aí o olho vai, fala e parar o olho. Além de você olhar nele, ele está parado, aí eu isso. Existe marca de café aqui na região, que eles entram no mercado com a marca, fica seis meses com a marca ali, vendendo. É o pior, nem não posso chamar de café. É o pior porcaria que eu já vi na vida. Só que Daqui a seis meses o é 4 reais o pacote, quem vai conseguir competir com ele? Só que na verdade na cabeça. Aí daqui a seis meses eles muda a marca. Só vai pra outro, só vem, marca. Com outro CPJ que começa com outra marca. Aí eu pongo esse novo, eu o povo vai ser, no outro, vai ser bom, faz experimentar de novo. É uma jogada de marketing, né? Poxa! Agora nós estamos falando aqui, gente. Carlinhos você recebeu. Quantos prêmios mesmo? Nós estávamos é recebendo. Nós tivemos terceiro lugar em Minas Gerais, tivemos em décimo terceiro minerais, em Minas Gerais, tivemos quinto em Minas Gerais. Entre é, os 50, 50 melhores? Entre os 50 melhores do Brasil, da Ilha Café, que meu irmão ficou, lá em São Paulo. Eu não sei se ele ficou aí, eu sei que foi. E, entre mostrado, os 50. Pode... Foi, eles levaram 50 para lá para receber o prêmio. Eles mostraram até o, décimo. até o décimo. Eu não posso falar que o meu irmão ficou em décimo primeiro, mas não posso falar que ele ficou em 50 também. E eu tô... acredito que, pela quantidade nosso e ficou entre dez a vinte. Entre dez primeiro e vinte? É. Então, gente, eu quero dizer o seguinte. Que nós estamos conversando com quem tem de café. Então, agora vocês estão tendo uma aula do que realmente é o nosso café. O que dói no nosso coração é isso que ele acabou de falar. E ele não é culpado disso não, gente. Ele não é culpado. Ele é apenas o fabricante, quem nos vende é quem que é culpado. Porque até onde eu sei o café do Carlinhos embalado, ele responde pelo café dele embalado, pelo dele, os demais não. Que é. É assim que funciona. E a gente que trabalha, não tem esperança em um Brasil novo? Também tem, tem e muitos têm, é. né? tem. né esperança no, no Brasil com ideias diferentes? Porque eu fui criado de um jeito, não sei se é porque a gente, não vou falar de brasileiro, não, não, vou falar, mas a gente é, é meu avô alemão, ou o outro lado do, do meu bisavô, eu tinha um, um, um, irmão do meu bisavô era judeu ortodoxo, tudo indica que eles eram Deus. Porque subiram aqui na época da busca do ouro, tem 400 mil judeus no Brasil. E eles subiram na Serra da Mantiqueira sentindo aí o roca onde vem a nossa família. Ali eles recepcionaram o ouro, 200 mil voltou. E 200 mil desparramou nessa região. Aqui. Então aqui se for buscar. A origem mesmo, profunda que existe, é a gente achava. É, Aqui, na onde as é minhas terras, para baixo ali, foi... tinha muitos judeus. Tipo, mas eles foram deixando a... o judaísmo. Né? Foi, foi lutando a cultura. O meu tio-avô era eu estava dizendo, eu estava só com Mas aí foi acabando. Os mais jovens, é. né? Os mais e jovens. eu tenho um amor especial para Israel. Um... Não é só você. Todo cristão é, tem todo amor Deus. por Israel. É, eu, tenho, eu, eu, eu pego as notícias de Israel, eu, eu, eu ando com uma estrela de Davi no meu carro, eu tenho camiseta, um boneco em Jerusalém, eu em ah, Israel. Não tem e você sabe que a Bíblia diz claramente que quem é um Israel é um povo abençoado, é, é uma pessoa, no caso, você e ele e assim por diante. Eu abençoarei quem te abençoar, e eu abençoarei. Exatamente. É o que estou enxergando agora. Nós colocamos um governo que ama Israel, porque para trás eles odiavam Israel. Exato. Então o Brasil te abençoa. Eu acredito que com essa ligação que nós estamos tendo com Israel hoje, que inclusive o Netanyahu está aqui no Brasil, na costa do nosso Presidente, eu acredito que vai ter um, vai ter um, um grande grande com Israel, negociação e através disso o brasileiro vai ser pessoal. Também tem que crer assim, porque é assim que eu desejo para a é, minha nação. É, eu creio. É, estamos tendo uma aula aqui muito boa a respeito de café, é, a respeito da esperança do nosso país, esperança. automaticamente de nossos filhos, nossos netos. É, eu não tenho como sair fora do café. Não, nem, não fazer e nem pode, porque é aquela história. É, Se você faz isso e faz isso bem feito, é. por que sair? Eu que lá, lá, lá, o tempo que meu avô me desabou, me então eu aprendi, eu, eu representei um simpósio internacional do café, eu fui excluído a representar Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, de Aí você foi... Eu fui, representei e falei para muitos estrangeiros e eu nem sei como eles me escolheram, mas eu fui escolhido lá. Graças a Deus é, por isso, né? É, e eu, o estado que mais para essa e eu representei esse estado. Falei na mesma linguagem que eu falo, todo mundo tem linguagem. Nem pode, não, nem pode. É eu sei falar, eu falo perto do presidente da República, perto de do... não, não, você tem, tem que ser você original, se... você é. Não perguntar, é. não, é. não. Não, não. Né? É, e eu falei para um público mais ou menos de 400 pessoas. E todas as pessoas selecionadas, as pessoas, com, pessoas com certeza. Reclamadas. Tinha muita gente da, da Europa, da Índia, dos Estados Unidos. Estava com mundo, eu tradução simultânea, tradução, né? Simultânea. Nós estamos no, é, mundo, no primeiro falei, mundo, praticamente. Eu falei tudo isso que eu falei para assim. você. É, na verdade, o, o Brasil, o povo brasileiro precisa saber disso. É. Precisa. Inclusive, tem pessoas lá em São Paulo que me pedem para que eu possa levar café. Mas quando eu falo São Paulo, eu falo São Paulo capital. Para eu me levar café para eles, né? Hoje eu não, não tenho condição por conta do meu trabalho, por conta do meu tempo, na verdade. Mas futuramente eu vou poder levar um café de presente para essas pessoas queridas. Quero levar um café seu, por carinho. Nós vamos... Essa amizade nossa que começou, é... eu quero que ela permaneça. Mas nós estamos aqui porque eu quero que os nossos inscritos, eu quero que as pessoas que gostam de café, eu quero que as pessoas que andam na internet saibam o que é um café. Aprendam o que é um café, eu, igual nós estamos aprendendo hoje. Vamos lá ver outra máquina? Então? Passa na frente, pode ir. E a Madalena, minha companheira, sempre me ajudando ah, na parte fotográfica. Você vai filmar a bosta aqui, ele vai ter umidade de corpo. Ele tá a vai chegar no... A perda de umidade dele não pode ser uma perda rápida. Porque se eu perder a umidade rápida, ele... Não é uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. As outras tipos de toleração, eles não perdem nada. É, mas crescendo. Lógico. Lentamente. Vamos aguardar agora o processo lá dentro. É. Ô Carlinhos, aquela peça que eu vou direcionar minha câmera agora, é o que? Um forno também? É uma fornalha, chamada de que Queima a palha do café para poder secar. Dentro do secador lá dentro. Ela queima a palha do café? É. Passa o pro processo de esquentar, que é um fogo indireto, ela esquenta uns canos e o ventilador puxa o ar aqui dentro do cano para poder não passar o café e passar gosto do café. Então é um fogo chamado de indireto. Aí ele sai lá em cima, sai no meio do, do baú do secador e o secador vai girando aquele café para baixo e para cima. O processo que dura aí 20 horas. Por, isso, por... poder chegar a um nível de, de umidade de 11 a 12%. Por isso que uma vez eu fui com a Madalena visitar uma família e o rapaz que nos recebeu, ele estava lá no secador de café que ia, manhã, que ia passar a noite toda trabalhando é. no, na fornalha que era alimentada por madeira do próprio café. É. Então é aquele processo. processo? Esse, esse é um processo antigo, mas ainda em uso, é isso? Usa. A, a mais antiga, eles usavam fogo direto. Só que se você usasse uma madeira de sassafrás, uma madeira que estava em metronação meia podre, a fumaça ia direto no café e modificava o paladar do café. Ah... O bebida do café era contaminada com um tipo, um determinado tipo de madeira. Mais essa? Mais essa. E se for pela madeira do próprio café, existe a possibilidade também? Se ela não tiver podre... Tudo bem. Dá um cheirinho de fumaça, mas não, não agrega tanto gosto. Muito. Mas caso contrário, vai ah, agregar. Se for um sassafras, canela de sassafras, se for uma, uma caneleira, ela, ela vai dar o gosto do O café, ele absorve qualquer tipo de cheiro e gosto com facilidade. Olha só, que coisa, né? Muito aí foi que, devido a essas pesquisas, tudo isso aí, foi que chegou nesse ponto que você chegou ali. É, chegou no ponto que fogo com... indireto, você pode ah, olhar aqui, se não O fogo vai aqui dentro, mas lá dentro tem uns canos, esquenta os canos. isso que eu consigo pegar. Aqueles canos é, aqui, mano. Né? E... E, e o ar sai do lado de fora aqui, e o um ventilador. O ventilador que é esse aqui vai puxar o ar, que é o ar indireto, não vem fumaça, joga dentro daquela caixa onde o café é secado que vai ficar em processo de subir e descer, subir e descer. Esse é chamado secador baú. Ele ainda existe, sobe e desce. Agora existe o secador rotativo, ele gira como um torrador. Como um torrador é, o tempo todo, que é Tem aquele caso ali. É. Aí ele já. Esse aqui vocês ainda usam. Vocês ainda usa. normal. Normal. Lá dentro tá aberto? Deixa eu dar uma chegadinha lá. Tem isso, isso é um rotativo aqui Esse é o rotativo. Você joga o café ali e ele vai ficar girando. Ah sim, tem tudo isso daí, ó. É. Esse aqui é, é, seria aquele celular que você tá usando agora, só que em, em tamanho muito maior, né? É. O processo dele assim enche de café, vem um canal por dentro dele com o mesmo tipo de fornalha e, e ele fica virando, dia e noite. Entendeu? Ah. E a tampa vai encher ele. Entendeu? Aqui você pode ver o processo de por dentro. O, o, deixa eu ver, o ar passa dentro desse canal aqui. Aí o café vai ficando aqui dentro, normalmente você vai mexendo e o ar vai aquecendo ele. E lá a fornalha é. acesa 24 horas. 24 horas. E você não pode ultrapassar o limite de temperatura. Senão você cozinha ele se ele tiver atrasado. Aí ele não vai dar café bom também. Mas que coisa. É. Outra coisa também, isso aqui, né? Que eu vou mostrar aqui, ó. Isso também aqui, ó. Você joga para adubo. É, isso aqui faz compostagem. Faz compostagem. É, faz compostagem. Mas reticência, né? É reticência. <risos> Mas reticência. Essa máquina é do beneficiamento aqui depois que você seca, joga nessa coisa, nessa mulher aqui. Aqui é, cara, não tem um café bom aqui. Não, já. É, é. é. Mas é aqui que, que faz aquele café bonito lá que você viu. Entendeu? Ah, aí passa tudo por esse é. processo, sobe esse processo, aqui essa Joga a palha dele para lá. Separa a palha e a palha vai, a palha vai lá para fora vai lá no caso. É. Vai virar grão também. Vai lá para fora lado por aquela bica. A do que queima para poder secar o café, ela vai para adubo. Isso aqui tudo vai é para adubo. E vocês vendem também isso aqui? É para adubo, não. A gente faz aí, gente. Isso aqui vai para adubo. Serve para horta? Serve. Isso pra... aqui também serve é, para. Eu faço um processo de compostagem. Eu pego as bactérias hum. e faço as bactérias é, trabalhar em cima dele. Hum. E um processo aí de 100 dias mais ou menos, ela vira um, um pó. Aí ela já tá... É, é, a palha do café ela contém muito potássio. Aí é, retorna, retorna pra pra a sua pô. origem. É. Vamos dar uma olhada lá que não vai passar. Ó. É, vamos perder o ponto e vai dar zica. Esse. Aqui eu agora mesmo estou mais da graça, além de vir, pegar mais um pouquinho, a gente vai todo cinco anos. Um Pela prática que você tem, né? É prática. Você pode ver que aqui você não encontra pauzinho, né? Não, não tem impureza aqui não tem pureza nenhuma. Aconteceu então isso já. Por, por uma certa inexperiência com o maquinário, né? Pegou fogo, Bom gente, mais uma novidade, né? Porque na verdade ele não tá fumaceando aqui, mas o calor dele tá aqui, ó. O calor dele tá aqui. que eu vou ligar ela, eu já vou ligar o, o selador, e é essa outra máquina aqui, aqui que tem que ter uma temperatura certa. Eu vou pegar isso aqui, eu vou essa máquina, vou é uma cadeia aqui. Isso eu vou apertar aqui, ela vai vibrar lá, e a hora que ela der meio quilo aqui, ela desliga sozinha. Ah, aí eu aperto aqui embaixo, ela descarrega e ela continua ligando sozinho. O processo vai normal, a partir daí. aí. Ela vai ligar. Fumar com peso. Eu já fumei. 502 gramas. Você não deixa um pouquinho a mais? Eu tenho um pouquinho a mais. Mas eu prefiro que passe. Sim. Prefiro que passe. Agora o saquinho. Às vezes a pessoa fala, ah, não peso. Sabe? Não. Agora vai aumentar se eu for a balancinha. Porque eu vou tirar somente o café aqui, que está 502 gramas, mais o peso do saquinho, que faz uns 8 a 10 gramas. Vai está lá. 512, 513 gramas. Agora eu vou pisar aqui, ó. Põe essa aqui, pisa aqui e descarrega. Né? E ele vai encher novamente. Não há necessidade mais, o processo continua. Ele para o é? Eu estou fazendo isso para a demonstração para vocês. Agora eu vou ficar tá cheio aqui. Continua o meu. Eu ia continuar, né? Mas aí eu já venho aqui para. Sela. Já sela. Já cela. Mas deu para entender, entender perfeitamente. Perfeitamente. É. Como na verdade você não está trabalhando hoje e você só está dando uma demonstração, ela não chegou na caloria correta. É. Mas deu para entender. Essa aqui sela o plástico. Que eu presto serviço pro pessoal aqui. Ah, Pessoal que, que tem o papel plástico. Aí essa máquina sela o saquinho plástico. Entendi. E essa cela, é. é. essa qualidade? Essa sela o, o papel é imunizado. Que já é um, é, outro, é um outro... É um outro produto, um outro, a outro é. temperatura tem que ser... Muito um, maior, né? É diferente. Muito maior. Deu para entender perfeitamente. É. Aqui... a gente vai passar... o Processo... De moagem, mas no moinho. De a Pra gente poder fazer o café... E a gente já tomar o café que nós acabamos de... de Topar nada melhor que isso. pegar esse café aqui. Atenção, com ele, com uma máquina pequena. Vamos lá. Essa torre é de um café bebida dura, tipo 6 mais ou menos 15% de catação. O que é a catação? A catação são pequenos pedaços de café, que são café que não muda o sabor, mas que tem no meio. Então esse é um café tipo 6. Agora um café que é seria ser descascado, a catação vai cair para 3%. Isso um é café, muito pouco, né? É muito, quase nada. Só que a catação, não sendo uma catação verde, ela não muda quase nada o sabor do café. Entendi. É. Vamos lá então. Esse é o café tipo 6. Nós estamos indo agora para a casa do Carlinhos, onde ele vai moer numa pequena mafinazinha que ele tem para fazer um café para a gente. pra casa da gente, né? Aqui não é ah, dá para imaginar é que aquele é... moedor lá é gigante. A gente acostuma a moer porque na hora que você moe, o sabor do café é diferente que vocês vão sentir o cheiro dele. Aqui. <risos> ah, eu... A madeira vai cheirar lá e, e o pessoal vai ficar cheirando só nos pensamentos. Aí você tem a medida. É, a gente põe ir. três colheres para uma garrafa. Três, três colheres é, é, de pó. É, é, é, três é, colheres é, é, de sopa? É, é, três colheres de sopa. Aqui, ó. Eu coloco três colheres aqui no prador, de pão essa colher era um pouquinho pequena e agora eu vou direto na já, já tá fervendo água. a água aí eu vou voltar aqui segurar aqui para poder a é, é espuma essa espuma aqui é, é, é, é o café bom sempre dá essa espuma aí eu pergunto por que será que meu café lá em casa não dava espuma bem aí não tem sabão. É mesmo. botar um sabãozinho homo, né? Aí ela já deixou a medida certinha. Já. Vou botar um mexidinho aqui pra ficar doadinho. Esse foi um café que acabou de ser torrado e acabou de ser... Moído e agora está sendo coado num coador de, de pano. pano. É. E a gente já vai ter o um prazer de tomar aí. Só mesmo os produtores para ter esse privilégio e aqueles que são amigos dele, né? dá te tampar garrafa, não vai rápido assim, pra não vender o... É aí, é. aí. É. É pegar para que sair que a na filmagem. Falar do café. porque eu não tomo café, gente, mas eu vou experimentar para ter o privilégio de... Talvez a partir de hoje você vai tomar. Vou <risos> ter uma companheira lá em casa para tomar café comigo. Ela faz um café delicioso. É. Ela acerta, não sei como que ela consegue acertar, mas ela não gosta muito. Então, mas é aquele café lá, né? Bom, é, de fato, né? E foi feito com água fervendo, tá? Não pode esquecer, tá? Tá bem quentinho. Uhum. Não, senão vai acabar ah, tá queimando os beicinhos. Tá embaçando para a brisa. É, senhor Carlos. Foi uma honra estar ao seu lado nesse pouco tempo aqui, mas foi bom. Bom, pra mim, que não gosto de café, tá bom. Eu gostei. Ô oh, Dona Nelly, querida amiga, seu João, precioso amigo, nós vamos levar especialmente da casa desse outro querido aqui um pó de café para vocês viu vocês vão ver é... vão ver não, vocês vão tomar, vocês vão sentir o prazer eu falo que eu não gosto de café, mas desse... se eu tomar esse café e gostar de café fraquinho e docinho levar um pózinho para vocês porque vocês estão mais próximo da gente né então a, a essa condição e também meu querido irmão, senhor Sebastião, amigo querido, precioso você vai tomar o café desse amigo nosso aqui, ó. Tá bom? Talvez seja um pouco doce pra você, que ele gosta é, tá mais um amargo. É, um doce pro, pro meu Seu gosto. Mas é. É. o sabor dele é diferente, é diferente, é. diferente. De café, mas diferente. Eu gosto de um café mais sem açúcar. É. É. Isso! É o que o certo. Você sente é, mais é, é de preferência sem açúcar. Gente, mas que coisa, não? O sabor é outro, né? É tem comparação. Pra quem gosta de café que nem eu... O mineiro parece que nasceu com açúcar união, já dentro das vasilhas de fazer é, café. É que, é, que o mineiro já é doce, né? É, bom, é só doce pode. Por <risos> só que saída de café, filho. Vocês gostam de café bem doce, porque vocês misturam com leite, né? mistura com leite, leite. mistura com leite, é. já não precisa colocar açúcar. É. Meu Deus, que diferença. Tem comparação. Esse é um café que, que, que, que é, tem um café APM, chama APM APM, apenas mole, então ele é menos que mole. Mas isso aí, eu acredito que pelo que eu vi agora, esse café vai ser um APM. E você vai ficar sentindo o APM também, você sente o gosto. Por uma meia hora, dois pés da língua lá atrás. Aqui, então, é. aqui, você Vamos está dar mais aqui. uma APM aqui Vou dar mais uma teia, aqui, ó. Quando a coisa é boa, você não pode perder a chance, né, gente? Não é sempre que eu tomo um, tom, um é. café assim ao lado de uma pessoa Ai, dessa. vai de né? Não, mas. O você Deus, não dorme. Se o senhor Deus já abençoa, vai deixar eu dormir. Sim. E uma hora dessa pra tomar café, depois eu perco o sono. Sabia? É? Puxa, perco o sono e fico bem lá bem. com os olhinhos abertos lá. Mas hoje você pode perder o sono. <risos> ah! Hoje é a transição do dia 31 para o dia 1, eu posso ficar mais um tempo acordado. Muito bom, viu, Carlinhos? Muito bom. Hum. Obrigado. É a alegria da gente né? mostrar alguma coisa que a gente sabe fazer. Bom, a Margarida está me perguntando ali se eu vou falar alguma coisa. Eu não tenho palavra, gente. Não tem. Vocês já estão tá um, é, sentindo o que eu estou dizendo. Tenho só gratidão por esse amigo, por a, pela família dele, pelos queridos que eu conheci aqui e por esse café abençoado que estou tomando. E não sei, a Zaratini quer tomar. A Lu, querida Lu, também quer tomar, mas por enquanto eu não posso levar para vocês não, mas ainda vou levar, se Deus quiser, tá bom? Café com sabor de roça. E agora nós estamos indo em direção à casa onde a gente está hospedado e Deus tem dado a graça daquele entardecer maravilhoso ali, ó. O lugar bonito, agradável. Como todos os lugares que a gente tem ido ultimamente, Deus tem abençoado a gente. Compartilhar com vocês essa bênção, né? E dizer que eu estou procurando aos poucos trazer para vocês e também para mim, né, novidades. né? Eu já aprendi muito. Eu creio que vocês também aprenderam. E eu quero pedir é, desculpa para vocês, porque teve um momento que, mesmo com a minha luz acesa, ficou um pouco escuro. A gente tem que ter, nesse caso, é, lâmpadas mais fortes, né? lâmpadas mais é, iluminação muito mais forte. E muitas vezes não dá tempo de calibrar a lente. Eu gosto sempre de trabalhar no manual, mas às vezes eu, é obrigado a trabalhar no, no automático. Então, me perdoe se a imagem não ficou boa conforme vocês merecem, tá bom? Então, quero agradecer aqui mais uma vez o carinho de vocês.